Olá pessoal, eu sou Marcelo Van Hatten, sou deputado estadual no Rio Grande do Sul. Estou aqui para convidar vocês para a palestra sobre Ayn Rand e objetivismo no dia 16 de maio, promovido pelo Libertopia. Para mim, Ayn Rand foi muito importante, primeiro porque, vocês vão achar até engraçado, mas logo depois da minha tentativa de eleição em 2010, eu fui candidato já a deputado estadual em outras oportunidades, é, logo após aquela tentativa eu li A Revolta de Atlas e depois de terminar a leitura me deu um sentimento de uma decepção profunda com a política brasileira, com a política de forma geral, justamente porque em Rand mostra como na iniciativa privada, como os indivíduos são empreendedores, valorizam o esforço, o mérito e como no setor público, infelizmente, a regra é a oposta. E essa decepção com a política de forma geral, que me fez inclusive achar que jamais voltaria à política e queria empreender, queria participar da iniciativa privada de forma mais é, objetiva, acabou me fazendo também refletir depois da minha volta à política. É possível sim mudarmos a situação no nosso país, no nosso estado, no nosso município, tendo essa mentalidade empreendedora no setor público. Por isso é tão importante você, se você gosta de política, gosta de economia, quer saber mais sobre a valorização do indivíduo, do esforço, do do mérito, no dia 16 de maio, não perca. Libertopia está organizando esse evento sobre Ayn Rand. Se estivesse aqui em Belo Horizonte, certamente participaria. É no IBMEC.